Igual. o saco dos gols, velho, desenho dos gols Vai rápido, velho, yeah. vai acabar o tempo <risos> <risos> <Yeah>. <risos> Tá vermelho, dos <risos> é o saco, velho tá aqui, Zé a artéria no mês, artéria no Caralho, tava roxa. Tem que colocar a roxa, tem que colocar ruim aqui. A ah, Rafa, a Rafa, denunciando tudo aí. A Rafa saiu, saiu. A Nandinha tá. Aí. Ai, Ai, acabou com a sala. Acabou ah. o <risos> jogo. Aterias do meu pau, zé. Olha que lindo, zé. Aterias, zé. Tá duro, zé. Tá maçã na cabeça, procurar outra, vou procurar outra. Vai, vai, vai. Não se... pênis um não viado. É só uns penezinhos de rique. Tipo a mim, uma mulher entre em choque, eu mano, eu não vai casar nunca mais, Você casar não, de de mais, Nossa, eu meu não Você viu tá, um negócio desse tamanho, Colômbia? Não, você não sabe <risos> zoar não, ué. Ele lança um pelo, é meio cheio de pelo, Ele não quer que as mulheres saiam. Meu Deus Ai mano caralho aí, tá aí ó Aqui vai, vai em sala criada Zé Vai em sala criada aí Zé ó, um monte de sala criada aí Zé ah, os caras saiu daqui tudo Vamos sala criada então E tem uma sala criada aí Zé Minecraft, LOL LOL, vamos, vamos entrar na sala de LOL Ai, já conseguiu essa desenhada. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. <risos> <risos> sério, cara vai, sério, vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, vai, porra. Vai, cara. Sério, eu quero assim. <risos> Denuncia assim. O cara vai xingar vai logo, pra caralho, né? Denuncia logo, porra. Vai, vai volta aqui, volta o plé. Não, peraí é que você play. tá, mano. É desculpa de aço, <risos> cara. <risos> o cara é xingando, <risos> é. O cara é xingando, mano. O cara é xingando. Olha é só, Zé. Olha o aí, desenho o o que, é, Pless, o que, que é, Pretz, o que é, Pretz? dá dica antes, Pretz, não fala não, dá dica antes, lá e depois segura. Desculpa de dentes. O que é, Pretz? Vai, preto, clica, viado, você vai cancelar o desenho. Estão tirando, é o cara, Zé, estão tirando, sim. Dá dica, preto. Clica em dica duas vezes, ó, clica em dica duas vezes. Clica indica, indica duas vezes, hein? Fica em duas vezes, viado. Ah, a galera. Oxê! Tô tirando. Olha o né? os caras denunciando, os caras denunciando é aí, ô oh, como é que faz para colocar a dica? Vou denunciar. Tá jogando junto. Qual que é isso aí, velho? É granudo, cara. É caralho. pênis, viado. Olha o lá <risos> denunciou também, Zé <risos> né, mongol aí. Faz um copo em vez de um, um formato de pênis, viado. Um copo em formato de pênis, viado. Ah, não, essa rolinha aí tá muito pequena. Ah, pelo que eu desenhar uma rola, tá escrevendo canudo. canudo. Não, viado, escreve não, os caras vão denunciar. Não escreve não, Mongol. Falta só um denúncio. O cara, cara vai ganhar. O cara vai ganhar. lá. Você vai perder, Zé. Você vai perder. Olha ah, os caras, eu tava jogando junto, certeza. Vocês viram que oh, você vai. Não, é então. não, não, se não. Se não foi nós, ó aqui. Ah, não, não, não, assim, assim. Olha tá o é que DJ O que é desenhado, Olha os vogal aí, mano. Que que não, denuncia não, denunciar não, desenhado, denuncia, denuncia. Olha o Puga denunciando tudo, Zé, tá revoltado. Tá revoltado, Zé. Olha o Silvão Zé. De que, que é assim? É o simo mesmo, né? Você o Digitei em meu saco, isso tá assim, ó, tá perto, Zé. <risos> meu saco tá perto, Zé? O que foi, Acertei, Acertei ainda, Zé? Assim. <risos> tá, que vou era, sair, vou sair, sai, sai, sai, sai. Era saco, Zé? Tapo. Sapo. Ah, tá. Eu que ver o saco, quê, Zé? Peraí, peraí, peraí. Pera Procurar outra sala aqui, carai. Alimenta? Todo mundo tudo. gosta de alimenta, porra, né? Animal, animal, dá pra dizer tudo Animal aqui. é o melhor, velho. Animal é o melhor, procura animal, é isso? Trocando animal, vai ver se tem vaga. Vai, animal é mais engraçado, mano. Pera aí, esse é o que é essa? O sabuga entra nele, Zé. é? exército, linha! é. Fênix. Olha ah lá, você não pode entrar Você tá em outro É, meu também tá dando isso Pênix Olha o bug Eu vou abrir tudo de novo aqui, eu não, Do zero aqui, vamos ver Vou abrir outro navegador aqui Esse computador já se encontra em outra partida Tomando no cu, mano Ô, cara, oh, entrei aqui Lá da hora aqui, ó Peixe galo, meu Deus. Meu peixe galo. Peixe. Meu Deus. Nunca Eu, vai entrei, agora, Entendi, entrei agora, Zé. <risos> o entrei agora, Zé. Eu sabia que você tinha Eu abri o navegador de internet. Ou aperta Ctrl Shift N aí e abre. Apertou? Apertei. Modo navegação anônima. E é, é, deu é, certo, é. meu bem, muito obrigado. Eu coloquei um nick na nave. Vou trocar de nick aqui, peraí. Harry Potter, Harry Potter. Harry Potter. O que é essa? O cara acertou! Vixe. É lógico. Sabe o que é isso aí, não, Zé? Quem? Farinha de condão. Não, não esse cara tá de sacanagem também, Zé. Denuncia essa porra, Zé. Não é borboleta, não. Que porra é essa? <risos> não tô conseguindo entender o raciocínio, assim, não. Que denuncia isso? essa Eu porra tô... aí, Zé. Na Competei moral. Shift. Eu saí da sala e entrei de novo. Denuncia, denuncia essa porra aí. Denuncia essa porra aí, é... velho. Que que é o que, que é o Thiago? O que é o Thiago? É, os caras cara não tem nada a ver com a gente, não, Zé. Cadê o Dom? O saiu? Não, o Dom fica quieto do nada, vamos gol. Ó, Dom. Tigre, mano. Tigre? Não... Tava igualzinho, Zé, o Tigre, Zé. Tava igualzinho, mano. Tá que é isso aí, Zé? panelinhas Zé. Olha, olha isso aí, Zé. Fala. A vaca aí, Zé. Vaca. Isso, Tumor. mano. Meu saco. Periquito. O que você quer que Já Ih, a, a panelinha, Zé. Aí, tá de panela, Zé. Os três lá em cima, mano. Denuncia, denuncia, denuncia. que quero que se foda. Denuncia essa porra aí, Zé. Que se foda aí. Ó. Vai, <risos> denuncia aí, coloco. E essa panela aí, só pra cá? Urso, urso. é urso, não, Zé? Passarinho, Zé? Denuncia aí, viado. Denuncia aí, viado. só você C. Não, não pode isso, não. Quem que é o C, Zé? Eu sou pênis com asa. Eu tá aqui nessa eu sala. Cadê o C não, não, aqui, cara. viado? Tá aqui nessa sala, não, mano. Eu tô viajando aqui, eu tô denunciando. caras esse cara do nada, <risos> Essa sala aí, mas não tá aqui não, viado. Posso um link aí, então, Ai, pra tu tá viajar. Aí, eu mandei o link aí. Curso... Olá. <risos> e eu de lado nesse ano, os caras aí escrevendo. Escrevendo no chat como um gol. Os caras de sacanagem aí, velho. Olha essa. O oh, oh, yes. que é isso? Qual meu Deus. Meu Isso aí. Coala. Meu Deus os caras de panela, uma colocando, zé. Peguei agora, zé. Pênis Agora tá, agora tá certo, é o Pênis Coasa, isso aí. É. Pênis Deu lá. O Pênis coazzo já tá denunciando. Tá ficando denunciando aí, ó. deixa eu acertar, senão eu vou desenhar nunca no bagulho. Que que é isso, zé? O cara falou que vai, vai dividir, ó. É dois nomes, então. dois não, viajam não Tem ah, uma um língua de aí, boi, é. língua de boi Desenha um pênis e de, desenha uma asa depois, é Ih, não, não, não, não, colocou nome, colocou nome Denuncia, tá denuncia azul, né? Tá zoando aí, ó, tá zoando aí Colocou língua aí, Zé, denuncia, denuncia aí, Zé <risos> Colocou uma <risos> língua ali, hahaha, <risos> Zé retardado Que que era? Cabeça Por do jogo, é cabeça da minha pistola preto. Olha lá, o porquê tão direcionando Porque não pode colocar a letra, caralho. Simples. Todo oh, cola no, no gato aqui, Dom. Pera. Face, o Cris jogou face, Gol, mano vamos oh. jogar CSGO, mano, casual. Competitivo. Não, casual, tem quantas pessoas aqui. Competitivo dá pra jogar, viado. Bora, ô Colômbia, pode jogar um ainda de hoje. Deve dar pra jogar, Eu sou. Ah, todo mundo é ruim. Vai não? Peraí, tio, só. Eu quero eu ter ter minhas, minhas, o que eu tô dizendo é o Pérez. um Pérez, Camilo. Camilo, Ai, Camilo só confia Deus. na causa Hum. Leão Aqui é Geralze Velho, meu sonho Alderson é assim Eu Brinco letras? De, de navegar 5 letras? E assim que a gente tiver saído Saindo do tipo, É do, não. do, do deck lá, né? Pegar, pegar Aí que? o piloto Pegar, aí Tocar com a buzina dele, aquela música lá, Seven. User was moved User was moved to Ô, Dom, você channel. fala demais, Dom? Oxi. Eu não tô entendendo nem é nada. Eu tô... Deixa o que eu tá contar uma história de, de vida, velho. O cara viaja. Mi Conta <risos> é o, é o mistério do meu saco, Dom. Essa da minha pistola. De senha nem entrar no seu corpo. Saca que o mistério? O Dom fala abaixinho pra você quiser, vou cochichar aqui, quiser. Saca o mistério do meu saco, você? Que a cabeça parece a maçã, você quer ver? Que maçã argentina, que é gigante assim, ó. Igual é, a maçã argentina, o cabeçudo assim, Flet. O dono tá doidinho pra ver, Zé. Cara, besta. Ele falou que quando ele vê, lixo água, a boca dele é lixo d'água, Zé. Aquela maçã argentina, Zé, grandona, Zé. O é que aconteceu agora? Eu, — Sai, eu, eu, eu Me manda o Parecendo link, link abóbora, Zé. Zé. Manda o link da da aí logo sala. de cara, Zé. Fala aí logo de cara. — Tamba né? aqui. Manda, que é Só dá dica. Dá dica antes, dá manda dica antes manda um Zé. — Dá duas dicas antes, pra é Que Clica pra desenhar. Dá outra dica. Dá, dá outra dica aí, Zé. — Tamba aqui. Ah, — Agora começa Não a desenhar, Zé. — começa a desenhar, que Desenha qualquer coisa aí, Zé. — Desenha um rola, Desenha um Zé. — Desenha Zé. — Manda o link da sala. — Manda o link da sala. — o cara, o cara acertou a vida de hack, Zê. Tá de hack, Zê. Tá, tá de hack. Tá de hack lá, Zê. Tá de hack, Zê. Deixa eu procurar a desenhando. Ó o hack, Zê. Ó o hack, Zê. Faz o formato oh, agora. Faz a burra. Ó o Como é que o cara acertou o cara tambaquinho, mano? Do nada. Com a asa do... <risos> <risos> <risos> Os caras desligam seu lado, desligam aí, ó. Desligam seu, seu lado. isso. seu lado aí. O cara um pênis antes, mano. Entra aqui, Dom. Entra aqui, Dom. <risos> Mudei minha risada. Ela é uma garra diferente ali, ó. <risos> De lábia. Vou chorar. Vou chorar. Os <risos> caras não adivinham, não, Zé. De <risos> <risos> oh, meu Deus <risos> oh, meu Deus. meu Deus. Era tomar aqui, caralho. Olha o cara falando já faz meia hora que eles estão de Olha os caras zoando com nós, hein. É isso, é isso A Carol saiu, Carol, ficou ofendida Como assim, eles pegaram pra denunciar Era tampa aqui, não terminou ainda, não, viado O que se colocou, velho? Denuncia o desenho Zé Denuncia aí, Zé Que isso? O que o cara fez? Ele copiou e colou, mano Denuncia o desenho Zé É, tô vendo, tá bugado Denuncia, uh, denuncia, denuncia aqui velho do lado, aqui, ó. Eu não, eu não consigo desenhar Eu o penis quase. Eu tô desenhando, eu tô desenhando. Vê se eu tô desenhando aí. Tu risca a tela toda aí, vai. Eu tava riscando. Tu né? um o pênis de antes, Tava parecendo que o que tava desenhando, cara. É. <risos> oh, foi da hora. Quando eu desenha, foi da hora, né? Ô, Luxo. Que sabugo. é essa é. Ô, ô, Pode sim, adivinhar o que que é aqui, Zé. de cara. Isso aqui é cachorro vocês vão aqui, fiquei em vai. <risos> Ai, sim, vai se mato. <risos> Isso! Não, gato é difícil, eu acerto, mano. Eu bato, eu bato. Eu acertei. Eu acertei. filha da puta. Que que é esse gus? Da, desse, não sei esse gus aí, mano. Ah, dá. Tá de cheiro, tá de hack aí, mano. Oxi troquei vezes com essa mano. Meu meu desenho ficou bom, velho. Tá parecendo lodo louro Lodo Louro de Que porra é essa que você fez do outro lado aí? Que não tá entendendo? Esse é uma piroca aí, uma piroca aí. <risos> A gente sabe desenhar a piroca, Zé Pertinho, ó Olhei e... a minha aqui, Zé, agora que eu vim A vi é, é que é aí, Zé, a vi que é na sala aí, viado é. Eu vim dizer um pato uma veia no meio dele ali como o Zé Aquela <risos> <Não. risos> assim, a artéria do pinto A aveia central, Zé, a artéria é capulosa, Zé, a artéria capulosa, Zé isso não deu tempo não, Zé, é uma artéria, Zé não denuncia, nossa. Eu já denuncia o desenho, Zé. Devorado, tá demorado. Eu tenho no cu, mano. Ô, viado, você faz os caras que da sala, velho. A sala é boa ou tá, né? Perdoa uma vez, eu perdoa uma vez. Perdoa uma vez, mano. Perfeito, ó. Parou. Errou a água aqui, velho. Né? Vixe, o meu nem começou a desenhar ainda, pô. Vixe, o boi. Vixe, o boi. Doito. Meu Deus. Doito litros. Piriquito. mano. Periquito... Periquito. Austranianos Caiu, Zé Não conseguiu, né? Nossa, o porquinho da Índia tá perto Silvestre aí, o uh, uh. que, que é chupa? Que que chupa, é, chupa, Opa, filho. Filho. chupa, não vou falar. Não é se eu merecer acertar filho. pouquinho, o pouquinho. Da aqui, você está perto aqui, ó. E <risos> cara, você ouviu falando, porra. Um pouquinho da <coughs> Índia. Que ah, isso? Que. Ah, eu aceitei! Que... Apareceu eu um um pouquinho o bagulho. Pênis com asa aí, ó. Pera aí. Pera aí. É o pênis com asa desenhando isso, é? <risos> dá a dica, dá duas dicas aí já. O Boni tá de hack, já fala, já fala, já fala. Peraí, Zé. Já fala aí, já que o Bonnie tá de hack. Vai acertando de você desenhar aí, Zé. O, bo o bonito tá é igual mãe de Ná no bagulho lá, Zé. Gato. Tá. Show. <risos> que porra é essa assim, aí, mano? Toca. Teta, as tetas aí, Zé. A bolsetas, é A bolseta mano Não, nem a bolsetas, Zé é aí pra você ver Iguana é Ornitorrinco O cara escreveu Ornitorrinco Dá dica, caralho Pera aí <risos> Que que foi é essa aí, mano Ah, é difícil, velho. É um bicho Não, pouco barra. conhecido. É furão, furão. Furur. O aqui, ó. Olha essa bug colando aí no bagulho, Zé. Furão. é o furão dele. Isso. Olha o bode haki, Zé. O bonde é o bode de, hack, de... <risos> <risos> A mãe de Nazi. A mãe de Nazo é. Igual a mãe de Nai o cara aí, Zé. Ah, eu ia desenhar um pênis ali, mas não deu muito... Tem é agora. É oh, o bone, é oh, o bone, é o bone. Acertei. Na dia... Entrou a mulher aí, ó. Tem mais no chat, tá certinho Isa. 3 letras Que? Hum? hum? Que? Que porra, tipo, é essa aí que você tá desenhando, Zé Que? Não acerta não, Zé Não acerta não ganha ponto não, Zé Foda-se <risos> <risos> é Se não acertar ninguém Não ganha ponto não, Zé Deixa aí, deixa aí Foda-se Que isso, mano Preguiça. Deixa aí, deixa aí Zé Deixa aí Zé G? Deixa aí que ninguém ganha nada Zé Ele não ganha porra nenhuma de porra Deixa esse bobo desenhando aí Que isso mano, esse cara não sabe desenhar não hein Não, melhor, denuncia é. essa porra aí Vai que ele não ganha nada Ele vai ganhar porra nenhuma de porra Zé, denuncia Denuncia essa bosta aí, vai Zé Tá louco, Denuncia aí, tá denuncia, Plat, não. não, não, sei lá, tá acabando, tá acabando cara. Não, Zé, denuncia. Os cadê o senhor, Zé? Ele tinha 33 pontos, agora tem 39, sofreu da puta. Por denunciou, viado. O coisa do o dizer, denunciou, Olha o embute. embute. Ah, desenho cancelado. que que ah, é, é 39, então. Olha o que é, Calma aí, vou descer a bonitinha aqui, ó. Peraí, dica, já. Deixa Clica, pra dica. viado. Fala o que, que que é. Dá duas carai. dicas, dá mais uma, dá mais uma só. Só mais uma. Só pra letra inicial, viado. O que que é, Pletos? Alpênis, né? Fala lá. aí a ah, dica inicial, Zé. Aí, Tá bom, agora você pode falar pra gente o que que é, viado. Alpênis, <risos> Zé. Alpênis. O Bonis, Zé. <risos> o Bonis, Zé. Beleza, bonus, Zé ver, mãe que nas, Zé. Mãe <risos> mano. Mãe de Ná, Zé! que que eu tô fazendo aqui no bagulho aí? Fala o que que é, viado! Anda logo! Lagos, o mundo já acertou! Meu Deus do Zé! Todo mundo <risos> acertando alagoça aí, Zé! Ô, véi, meu bonita tá com o embute ali, ó, Colombo, você viu ali? Mãe de Ná, viu, né? <risos> o bonita é igual o Mãe de Ná, ali, mano! Mano, como é que tá eu tô aqui no bagulho? Tem as patinhas, né, Zé? Dos lados aí, Zé. Para, Zé. a patinha chat, grande agora. No chat, ali, ó. E esse é embute aí, bom <risos> Como é que é o rabo desse porra aí? Mãe de velho. Mãe de na, mãe de Ná Mãe de na, é é coloca... Zé. Esse... Como é que coloca o bagulho ali, ó? Que bagulho? Como é que isso? coloca o, o fundo azul? Lança a bola do pênis, cara. Lança as bolas, lança as bolas gigantes. <risos> Ai <risos> meu Deus Ah, Mas você não tem é? a mãe, não Você vai ver na minha que vez coisa. então ô mano é Lagusta um, mano um Sagrando não Zé Olha só Zé Olha só Zé Minha você tem duas bolinhas mesmo agora que eu tô vendo aquilo Dá dica com nove letras Cavalo marinho Cavalo é o hum? que, que é isso aí em cima? Hum? O que é, velho? Fala. Crocodilos, é. Crocodilo, Zé. É um crocodilo, velho. Crocodilha, eu coloquei. Como é que escreve crocodilo? É com l ou L-I? L-O. Dilo, Dilo. <risos> <L -O. risos> O acertou? Não, o Body acertou isso, não, Zé. Como é Beleza que a apaga, assim, mano? Tá igualzinho. Mano, assim. eu não sei onde que a apaga se onde vai porra nenhuma, velho. Tem uma borrachinha do lado igual o Paint, velho. O meu Liza só tem cor dentes, e textura, aqui, ó. Que os cara vai adivinhar. Botei os dentes ali, Zé. Olha o boné emboot O que que é emboot? Olha o desenho 3D aqui Zé Olha <risos> o desenho 3D aqui não, Zé Não tô fazendo isso não Zé O desenho 3D aqui Zé Olha o Rafa animal aí Zé Olha o papi que que é emboot? O que que é isso? Acertei aqui ó. Barão ou seja A primeira palavra é tubarão Sim Gato Cá sonho burro. coletro Caça Ele nem começou Oto GAMBÁ Ah, você errei. Futei Tem cinta. GAMBÁ! É GAMBÁ! É GAMBÁ, Eu sabia também que era GAMBÁ. Hã? <risos> Chutei. A senhora não entendeu foi nada, hein, Zé. Olha só, Zé. Ai, o GAMBÁ AZUL do cara. Olha o desenho do cara, Zé. Olha que o desenho do cara, Zé. Oh, mano... GAMBÁ, mano ou oh, nunca vi gambá certinho, deixa eu te colocar no Google, eu tenho curiosidade. Eu sempre via na rua, mas eu vi com vulto só. Gambar. Eu quero dizer na rua, Leize. <risos> Minhoca dele, Leize. Olha de gambar dele, de Olha dele, Leize. Aí, não, morte, sim. morde, senhor. Hã? Morde, morde, morde. Morde. que Morde. Eu não coloquei acento não. Eu coloquei, mano. É, eu coloquei, Zé. Não, então eu coloquei então sem saber, então. Pênisculase aí, vai, vai, vamos ver agora. Pênisculase aí. Ah, esse aqui é muito fácil. Dá a dica aí, vai, vai. Não, não precisa nem te dar a dica não, viado. Pica-pau, pica-pau. Ah, não é possível não, zé. Ah, raia. louco não, aqui ó. Ana Cláudia. Ana Cláudia. Cláudia. Ana Cláudia e raia. Olha o Pino ficou assim, zé. Olha o Pino ficou assim, <risos> não, profissional aqui ó. Cláudia Cláudia Cláudia, Cláudia. Cláudia, Cláudia. A Assinatura lá do pênis com asas, Zé Cláudia Raia A piada <risos> dos caras aí, ó A, pi a oh, piada os cara, dos caras roubando uma piada aí, mano Os caras estão tá roubando uma piada, velho Olha o bozo O cara se depois por 3 séculos, Zé. depois você tem denunciado ainda. Olha você pinto Olha é. o que Olha o pinto Esse, esse é bago gigante, Zé. É é. gigante, quando o cara bate o pinto, ele que é bago gigante. Na cabeça do pau, é, você tem dois pênis? você tem dois pênis então? Só bateu punheta um pênis? É, quando o cara bate punheta só na cabeça do pau, zé, ele fica inchado assim, só a cabeça você... e o resto. Cadê o Dom? Cadê o, o Dom? Cabeça, assim. O Dom saiu, viado Ele eu... avisou ah, que saiu, saiu Que porra é essa aí? Só denuncia Eu tenho que acertar, viado, gralha eu quero assim, é, você no Google, joga gralha aqui e vem que dá aqui, Zé. Não, ah, vou estar perto. Gralha está perto. Gralha. Porra, mano. Gralha. É. Azul. Meu Deus, não foi aqui. Se eu der desenho, eu perco ponto? Coloca traço, assim, coloca traço. Eu tô doente demais, não c... <risos> Enunciei tudo hein? Toma no cu. Mas <risos> eu uso eu, eu, eu, eu já tava ganhando. Por isso mesmo, filha <risos> da puta. <risos> oh, Por que quando eu, tô, eu tava em primeiro? Por que quando tava em primeiro? Tá roubando isso aí, é porque eu denunciei isso trouxas. É Por quê? Porque eu não, quis... Não, eu tava em primeiro. <risos> porque eu quis... Pulou Ai, a vez, aí, Tem medinho vezes. vez. Vai, vai, vai. Olha o boninho. É o quê? É o quê? Não é não. Jacareza. Mas nem começou, velho. O oh, boninho. Mas diz, eu sei é. quem jacaré aqui, ó. Olha, o meu começou agora, ó. Tubarão aí, é, Zé. Camelo, mano. Peixe. Toda hora de desenhar essa mesma coisa. A tilápia, Zé. <risos> A tilápia, Zé. Olha o tambaqui aí, Peixe. mano. Ixi. O boi. Beixe, boi. Caraca. Meu Deus, com B, mano. Valeu. Caralho, Zé. Aí você já vai no Google aqui, né, Zé? Opa. louco! Ah. Nem vou falar, nem vou falar. Que porra é essa aí, mano? É bagre, É, é baiacu. Baia Era só desenhar um peixe com a boca larga, mano. E com a barbinha. Só desenhar a barbinha que todo mundo vai saber. Eu moro do lado do Rio. Você não sabia que isso aí, filho. Eu não, eu moro na cidade, mano. Não tem nada dessas coisas. Bagre, poes, é. Bagre? É Bagre? Nossa, bagra aí já era. Zé. Que bosta, Zé. Eu não sei desenhar esse moleque, não. Nossa senhora. Deixa eu tá até um sem lugar letra, que eu não tenho certeza que eu não vou conhecer o desenho esse que vou desenhar. Esse povo da Rosa conhece tudo quanto é animal, isso. Aqui que tá, retardado, Zé. Olha que monolóide, é, Zé. Eu vou denunciar também, eu denuncia todo o meu desenho. <risos> Denunciado ah, também pra todo mundo perder os pontos de novo. Aqui que eu digitei pra ele no chat. Né? Dá sem mão, Bonnie. Tá <risos> sem mão. Ó, oh, ó, oh, vou lançar aquele. Lança aquele pinto já? Né? Tartaruga, Zé. Ó <risos> o tambaqui aí, Zé. É gammaçã. Nossa lá. Gamassa. Que que, é? que, fala que que é, viado? Que que é, viado? Peixe Peixe O peixe, o barão Peixe boi. Vai rápido, viado. Vai acabar o tempo. É o é que que, que é, viado? Peixe. peixe. peixe. Feche, Feche, carteira, né? Agora se não acertar, eu te dou uma tapa na cara, que eu lobando pro desenho. Peixe gato? É, ué, traça o gato aí, Zé. a artéria no mês, Zé? a artéria no mês, Zé? Cara, a artéria roxa. A baleninha, ah, a baleninha no Deus, gás, Zé. Denuncia, denuncia. A rafa, Zé, a rafa denunciando tudo aí, ó. Pô, que tem borracha, não tem borracha aqui no meu. A ah, informa de aí, não A é, mandia tá também. Denuncia? <risos> Ai, cadê o passado? Denuncia, fala assim: ó, denuncia. Não, denuncia. você não vai ganhar, não. Você, você não é. Denuncia, mano, só coloca mais um. Tá Mais um você tá falando. Denuncia. Vai, vai, vai. Isso? Não se... Esse não, viado. É só uns penezinhos de rir. <risos> de rir. Lá, todo mundo só A gente é quase... Acabou a uma mulher entre mano. não vai casar nunca mais, velho. não, Não uma dica, Não, sabe é. zoar não, ué. Ele lança um meio cheio de ele que as sai. É <risos> verdade, mano. É. é. Fala não, fala não. Não dá Meu Deus. Caralho, da atividade que tu ia é, não. Isso. Ai, é bom, mano, é caralho. Tá aí, tá aí, ó. Aqui, vai, vai em sala criada, Zé. Vai em sala criada aí, Zé. Ó, um monte de sala criada aí, Zé. Ah, os caras que saiu daqui, tudo. Vamos sala criada então. E tem uma sala criada aí, Zé. Minecraft? LOL?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 Fui ali